Última forma é o principal site para gerenciar a mineração de tokens Última. É onde a farming ocorre no painel. Neste guia, contaremos como funciona o painel do site. Considere os principais widgets e sessões Na parte superior da página principal, você vê o widget Responsibility Indicator. Para que o widget funcione corretamente, você precisa coletar dados históricos sobre o curso Última para que o widget funcione corretamente algum tempo após o início do Farm atualizado. Abaixo estão os widgets que mostram informações importantes sobre o processo e o estado do Farming. No lado esquerdo da tela, você vê três widgets, Última Available Balance, Última Upgrade Balance e Total Farm Amount. Última Available Balance mostra quantos tokens estão atualmente disponíveis para o pagamento. Última Upgrade Balance mostra quanto última pode ser usado para comprar novas licenças. Total Ferment Amount exibe o número de fichas extraídas por todas as suas unidades. O número na parte inferior do widget é a quantidade total de farming de todas as unidades. Total Max Low mostra a soma do Max Low de todos os farmings Units, disponíveis e ativos. Available Max Load mostra quantos tokens você ainda pode enviar para a sua fazenda. Used Max Load mostra a quantidade usada de max load. Abaixo estão as informações sobre a velocidade de farming, Farming Speed. O indicador Farming Speed Velocidade de Farming determina a lucratividade da agricultura. Ao mesmo tempo, a velocidade de farming diminui a cada mês. Quanto maior a velocidade, maior o lucro. Por isso, recomendamos começar o farming o mais cedo possível. Abaixo, você verá as licenças disponíveis para compra e farming units. Agora vamos dar uma olhada na seção Farming History. Se você comprou uma licença e pagou por uma ou mais farming units, nesta seção você verá todas as unidades que comprou. As seguintes informações estão disponíveis no cartão da unidade. Start Date é a data de compra do Unit e a data de início de Farming. Farming Total Amount é o número de tokens que já foram minerados e serão minerados durante todo o período de operação do Unit. Farming Speed é a velocidade ou fator de Farming. Quanto maior o fator de Farming, maior o lucro do Unit. O fator mensal diminui em 30%. Monthly Farming é o um número de tokens que são gerados mensalmente no processo de farming. Abaixo de cada unit existe o botão Show Detail, clicando no qual você verá as informações detalhadas sobre este produto. Você terá acesso às informações completas sobre Transações Farming, Data de Recebimento da Transação, Status, Valor e a aba Frozen History exibe o número total de tokens que você congelou. Todos os tokens última, que vão para a seção Frozen, após a ativação da última Farm Units, são devolvidos ao usuário após 3 anos. Esperamos que esta instrução tenha lhe ajudado e que você não tenha dúvidas sobre o funcionamento da funcionalidade de Farm. Caso você ainda tiver dúvidas, poderá sempre perguntar à nossa equipe de suporte, support@ultimatefarm.com. Desejamos a você grandes lucros e grandes conquistas.